A corrida foi muito lenta desde o início, para mim que não estou tão rápida, custou-me um bocadinho o final. Uh, mas estive na luta, eu sabia que poderia ganhar, podia ser segunda, terceira, quarta, quinta, por aí, uh, porque o nível estava todo muito parecido e eu sabia que se iria, iria decidir nos pormenores. Foi isso que aconteceu, uh, foi muito rápido a parte final, foi como custou os últimos 400, 300 metros principalmente. Mas dei o meu melhor, dei tudo o que tinha, deixei tudo na pista e estou contente por isso, por ter estado cá uh, nove meses depois do Guilherme ter nascido, uh, com cinco meses de treino. Uh, eu estou muito feliz por, uh, por mais uma uma vez ter estado num campeonato de Europa a lutar por uma medalha como provei hoje aqui na pista. Dormir, acordar, mas a ideia é ir aos 5 mil e só não irei se por qualquer motivo não me sentir bem. A minha ideia neste momento é estar nos 5000, mil, novamente de corpo e alma, dar o meu melhor, acreditar até o fim e quem sabe se não poderei sair daqui ainda mais contente do que já estou.